Oi, águas cinzas, um novo banhado e um filtro em ferro cimento. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Semana passada eu dei uma geralzona de como é que está que o, o sistema, já está bastante adiantado. Mas agora eu retomo outra vez aquele passo a passo para a gente ir, ir construindo devagar o nosso sistema. Então, isso é a ideia do que você pode fazer aí na tua casa. Né? Ele está demorando, porque é mesmo um passo a passo para a gente ver cada uma das etapas e ver o que, que dá certo, o que, que dá errado. Né? Então, vamos retomar o trabalho ali do, dos brejinhos. O primeiro brejinho está tá feito, as pedras já estão é, no lugar. O segundo brejinho já foi escavado. Vamos fazer agora a armação é, da tela com, com ferro a passar a massa, vamos ver o, o tipo, como é que é a massa, é sempre 3 para 1. Essa é mais mole para poder passar por debaixo da tela, e a gente levanta um pouco a tela para a massa ficar por baixo na primeira mão e a segunda mão, recobrindo de maneira que o ferro quanto a linha fique entre duas camadas de, de cimento, ferro cimento. Então nós vamos ver o brejinho e já começamos o teste de estanqueidade dele, e a segunda parte é um tronco de cone. Eu estou usando o terreno como molde para fazer as coisas. Fiz um tronco de cone, é, que vou assentar ele. E ali vai ser o filtro onde nós vamos colocar depois a, a bombona. Ok? Então, vamos acompanhar. Dando sequência ao novo brajinho, uma camadinha de areia por baixo, como base. Vou piloar. Depois vem uma camadinha de, de pedra, também para dar a base. Por cima disso, a telinha aramada com os vergalhões 316, para dar mais estrutura. Fim de tarde, a armação está pronta. Estou usando os ferrinhos 316 e a telinha de pinteiro para segurar a massa e evitar que, que haja movimentação depois da massa, se der algum alguma coisa aqui com, com o terreno. Então a telinha serve também para evitar o movimento né, do, do, do cimento depois, em outras palavras ela evita trinca, então, ela fica bem esticadinha, é tudo Amarradinhos, ferrinhos, é, não, não vai ter um peso enorme, então a distância pode ser maior e prontinho, tá pronto para começar a receber a massa do ferro cimento. Para a gente ter uma ideia do, do gasto, né? Essa parte aqui fiz agora cedo. Eu gastei três latas de areia. Uma de cimento. A primeira camada já está feita. O cuidado que a gente tem que ter é de, à medida que vai passando a massa, e aí eu faço uma massa mais mole, a gente puxa um pouquinho a redinha para a massa atravessar a redinha, a tela né, de pinteiro. Que é para a gente ter uma camada de massa por baixo, aí a tela com a ferragem no meio e depois uma uma camada a mais. Então, para cada camada nesse espaço, três latas de areia, uma de cimento. Serviço pronto desde ontem, a gente não pode descuidar é da cura do cimento. Durante um ou dois dias é necessário voltar e manter a umidade do cimento para que ele cure mais devagar. E evite o surgimento de trincas. Olha só que interessante. Eu vi um pouco de terra solta por aqui. Fui mexer e encontrei esse por aqui. Algum bichinho que estava preso ali, aproveitou o cimento ainda fresco e saiu durante a noite. E eu encontrei aqui do lado uma minhoquinha. Já morta. Será que foi ela que saiu dali? Mas o buraco está maior. Deve ser um besouro ou alguma coisa assim. Pois é, esse daqui nós vamos ter que fechar ele daqui a pouco. Achei um lugar para redinha. Aí, ó. Sisteminha, redinha, pôr-do-sol. Uma mesinha, um golinho de cerveja. Agora deixa eu ver se eu subo na rede. Pera aí. Prontinho, aí ó. Super tranquilinho, ouvindo um somzinho. As tarefas do dia já tá tudo feito. <risos> Fiz uma nova armação pro ferro cimento. A gente vê aqui os ferrinhos, a telinha e a costura da telinha nos ferrinhos, aqui vai ser um filtro das águas que vem dali. olha só, já está bem curado esse trabalho feito, agora nós vamos passar para mais uma fase que aqui vai ficar o filtro, então a água, o efluente sai ali do brejinho vem aqui para esse vaso, Daqui desce por cima pelo corguinho, junta com a água que vem lá da pia, que atravessa daqui, ó desce para essa bacia, daqui vai passar por um outro brejinho, vou trazer as pedras roladas aqui, e aqui a gente planta, e daqui ela vai passar por um filtro. Pretendo usar essa bombona para captar essa água já mais limpa, uma das ideias é fazer a reservação de água, outra ideia é lançar essa água depois lá para cima no telhado, ou em algum ponto aqui do terreno, ou daqui mesmo, já fiz o dreno, então na hora que eu quiser limpar tudo isso daqui ou dar uma outra finalidade, está fácil de, de fazer a limpeza, e essa limpeza aqui também me permite captar a água aqui, tanto aqui quanto nesse outro, que vem aqui do futuro brajinho. Ali também para limpeza, mas eu também posso captar essa água ali. Posso, aliás, juntar essas duas e dispor depois no terreno, na parte de baixo. Ali onde está aquela vegetação, é galho, capim, vai ser uma biopiscina. Então essa água aqui ela pode ser juntada mais embaixo e aí e regar as hortas ou dar algum outro destino. Vamos ver a qualidade que ela vai chegar por aqui. De repente, é, coloca mais uma caixa d'água lá em cima e vamos usar a água para descarga ou alguma coisa assim. Trouxe um pouco de pedra rolada, pilãozinho. Então piloei ou compactei, medi o um nível, tudo no nível, joguei um pouquinho de areia por cima, vamos molhar um pouco aqui agora para assentar e então eu vou colocar a telinha do ferro e cimento. O nome técnico dessa figura geométrica é tronco de cone, porque ele é um cone cortado, né? ali embaixo ele está cortado. E ele está invertido, tronco de cone. O tamborzão deve vir mais ou menos ali no meio. Então eu vou vou usar isso daqui para filtrar o efluente que vem daqui de cima e armazenar nesse tambor. Já está instalado nossa telinha e amanhã eu começo o serviço aqui do de cimentar. Como ontem eu já havia deixado instalado a armação, hoje logo cedo passei a primeira mão de argamassa, três para um, três de areia, um de cimento. E aí a gente vai percebendo que como eu estou usando o terreno como forma, tem alguns lugares que a ferragem não fica é, da maneira que era para estar. E a solução disso, é colocar uns pedaços de papelão e colocar uma cunha. Tem um tijolinho ali, Não sei se dá para perceber. Ou então preencher com, com terra. Depois de pronto isso aqui, eu vou ver, vou tirar os tijolinhos, o papelão. E aí a gente vai ver onde é que estão os buracos. Que não está encostando no terreno. E aí a gente volta preenchendo os vazios aqui com terra, joguei um pouquinho d'água espirrando devagar, não quero que o cimento seque muito rapidamente, então deixei umedeci um pouco o cimento e vou colocar a lona por cima para evitar que o sol que está batendo ali seque o cimento de maneira muito rápida, o que vai acabar dando trinca no cimento, lona estendida e a função da lona. É só evitar o sol direto no cimento. Enquanto vai começando a cura, aquela foi só a primeira mão. Esse outro lado, que vai ser um novo brejinho, já tem uns quatro dias que foi feito o cimento. Já está legal, tá bem curadinho, tem mantido úmido para evitar trincas. É, ainda vou fazer os arremates, né? nas pontas, mas enquanto isso, mudando a fase, já estou trazendo o efluente para cá. Eu quero que encha isso, depois eu tiro o efluente, impeço a chegada de mais efluente e vou medir para ver se está tendo infiltração. Esses dias eu deixei um pouquinho de, de água no fundo, porque uma das preocupações é que no, no ladrão, né, na saída, no dreno. A água ficou parada por ali, sem problemas, então o dreno não está vazando, ok, tá tudo tranquilo. Agora vamos deixar encher, enquanto vai enchendo, vai curando a segunda parte, e eu ainda vou fazer mais uma ou duas mãos naquela outra parte. Então por hoje é isso, não esquece, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e principalmente... Compartilha com o pessoal é, essa brincadeira toda, é conhecimento na prática, né? Então é, é tecnologia, é ciência, é prática da, das coisas. Então, ciências ambientais aplicadas. A gente aplica o conhecimento para transformar o, primeiro o nosso mundo, depois o mundo da nossa casa, e aí depois a gente vai pensar em transformar a rua, o bairro, a cidade, o planeta. Legal? Primeiro a gente arruma a nossa cama, depois a gente vai cuidar da cama do outro. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!